Eu vou ficar esperto aí em... olheum oh, fiquei esperto de so, oh you two are all hooked up now is that it where's ashley do you really want to know she's beyond that gate but you'll need three insignias to open it como queremos what are you gonna do krauser there's one in the north and the other in the east and let me guess you got the last one isso Leon It pretty much means you're on a de Sounds que like uma thought this one out você well. Ô de leite de leite de leite Leon! leite é tá, de Tá de boa. de leite de leite de Ô de Ô Vamos se ligar, pega, pega, pintei. Oh, corre, vaza pra cima ali. Isso Coiseado. é bom ter uma bazuca aqui hein Rocket Gregos. Oh, meu Deus, ele tá aqui. Oi, olha, olha, olha, olha. Rapaziada, vaza ali, vaza. Ixi, mas o cara altamente do mal. Oh, meu Deus, tem Tempori... temporizador. Vá tomar no caneco. Ah. E aí, como que a gente faz? Oh, tio. E, e, e, e, e, e. Nossa ali, ó. Vale. Meu Deus do céu! Pois é, vou ter que fugir, tem um temporizador grego ali, tio. Ele <risos> oh! é, tá me tralhando. É, esse copreta não é eficaz, hein? Ai, se esconde, se esconde. Ó, oh, atrás da parede, vamos ver se esse é o cara agora. É isso, Loki. E aí? E aí? Se inscreve aí, tio! Manda seu Loki! E aí? Peraí, aí, tio, isso é prova de escopeta! Oh meu Deus! Ele é prova! Escolha preta! Rapaziada! Ele tá vindo! Ô Leon! Oh, meu Deus! Ele dá faquinha também! Ele sabe fazer a barba! Apareada. Temos outro cara que faz barba, hein! Barbeiro profissional igual o Leon! Nada engraçado! Vai tomar no caneco! Tá vindo atrás, tio! Oh, meu Deus! Olha atrás do Pilar! Cara. Pega esse moto! ó oh, ele! Bica ele! É isso lá, vou picar aí, ó, ficou Vaza tio, vaza que tá do mal agora, ele carregou. Corre trouxa, corre. Rapaziada, tinha que abrir aquela porta ali, o um temporizador grego ali. É sim. Abre aí portinha, pelo amor de Deus, hein. Não posso fazer isso, capitão. Ô oh, porta. Ô oh, vai fazer o que tio? Não faço nada. Tá subindo a escada, aí. Oh, ele pula. <risos> Rapaziada, o cara não é... Oh meu Deus, ele desce também voando! Olha, e aí? Agora não é hora! Vai ter que bicar ele mais, hein? NOOOOOO! Oh, seu Loki! Detrás de mim desse. Oh meu Deus! De flash! De novo, Leon. Nossa Senhora! como Que fogo! Bica aí, ele bica! Vamos ver se esse escape parece completado, seu Loki! <risos> que rapaziada? Jogos mortais? Abre aí! Abre! Ô oh, meu, abriu, rapaziada. O porte é do mal, hein? O programador que fez a porta aqui é do mal, hein? Meu Deus do céu! Ele tá bem atrás, tio. Ó, oh, ó. Oh, cangote do Leon. É agora, é agora. Abraça. Isso, tio. Leon, dá a volta pra direita. E vamos ver qual aqui é, é do outro lado, tio. Pelo amor de Deus, já começou mal. Claro, melhor do que nada. Isso, bica a porta. isso, Olhe oh, metralha! Oh, Leon, vale isso, tio. O cara tá metralhando. Rapaziada, é, a munição de escopeta não, é, não, não tem emoção quando as plantinhas acabaram que Fazer é o quê? Oh, meu Deus do céu. Pega isso aí. Vaza. Desce. Esquerda. Rapaz, é, vamos correr. Cadê, cadê, cadê a, a pecinha do amor? Não sei. Rapaziada, é, tinha uma pecinha do amor. Ah, tá bom. Oh, meu Deus. O cara fazer? que uma metralhadora. Submachine Gumbus. Ah, oh, meu... Ai, tá aqui, seu loco. aqui, ó. Ó. Oh. Ficou dentro. Dentro do maracana DELE! OU! Pode abrir. Pois é, que picar o spray de homem, oh, o que coisa sobrou tia. O cara é do mal! Ele é da Azul, cara! Ele Muito foda! Ele... metralha super forte! Ô Leon, aí. Tem que dar tempo de pegar essas plantinhas. Ô oh, Leon! Não! Ai ai! Ô oh, Leon! Ô oh, Leon! Ô oh, Leon! Ô oh, Leon! Pica! tinha alguma coisa aqui fora? Não tô lembrado. Ó... Oh. Tem que ter alguma coisa aqui especial, gente. Ô oh, meu Deus do céu. O cara é altamente treinado, hein? Vamos se ligar. Oh, ele tá quebrando tudo, hein? Oh, ele tá destruindo todo o Egito aqui. Olha, não tem graça. O quê? Nossa, Leon. O Ninho se ligou, hein? Olha, vamos calcular. Tá Beleza, vamos cruzar essa parte aqui fronteira do Afeganistão 2. Tem que rolar umas AK-45, pente alongado, pelo amor de Deus! AK-45, é pente alongado? Oh, peraí, tem uma portinha aqui, hein? É a mesma que eu vi. Não fala que é a mesma não, pelo amor de Deus. Uh -huh. uh -huh. Olha, a caminhoninha voltou. Uh -huh. Uh -huh. É, tio, ó. Ó, um momento abraço. Vap, passamos. Daquele Vamos recapitular. Direitinho. Uh -huh. oh, Ô oh. oh, meu Deus, tope na porta, hein, tio? Uh -huh. Oh, vale uh -huh. isso, Leon? Vai deixar o cara? Top na porta, é reverência do gameplay, não vale. Beleza, olha para a direita, olha para a esquerda. Não tem nada. Descemos. Oh, meu Deus, tem mais espaço mesmo, hein? E aí? Vai é acabar a munição desse Ó, oh, quando acabar, bica é com preta. Isso. Oh, Rapaziada, vale isso? Claro que vale, tio. Rapaziada, vale tacar a farinha no olho. Beleza, aqui era o um local que a gente não tinha visitado ainda, Rapaziada, com reverência, pegamos. Não, a gente tinha vindo aqui e pegou uma, uma plantinha grega. Foi, rapaz! E munição de escopeta. Beleza, já vimos que não tem nada. O cara vai estar na captura de novo, tio. Não adianta, ele é treinado para bicudar o Rio, hein. Vamos ficar ligado que esse cara é periculoso. Oh, meu Deus! Rapaziada, era só descer aqui, hein. Oh. Claro que sim! Oh, meu era só descer. Beleza, rapaziada. Caminho novo, nova esperança. Que demais! Achamos, achamos uma. Rapaziada, falta só mais duas, aí. Uma tá com o próprio. E aí, calma aí, calma aí, vai vale pra a Umbrella? Ah. Um psycho like o or Rapaziada. Rapaziada, o cara tá sério, hein? Pegou a peça da besta sagrada, pantera, altamente profissional. Eu não quero sair daqui porque o cara vai querer me cuidar da noite, o cara eu vai querer... Oh meu, tranco a porta, ó ó oh, primeiro... Oh meu Deus, plantinha, menos uma coisa... Eia! Beleza, caverninha. Ô oh, meu, eu tô, tô na parede aqui, vocês não se importam, o caverninha vai simplesmente coletar as paradinhas primeiro. Coletar, gente, tem coletar. É isso aí. Cadê esse Loki? Ô Leon! Ô Leon! Nossa senhora! Aí, aí você leva! Ó! ó, ó. O que Leon? Nossa! Ele faz barba! Ô Leon! Vamos se ligar aí Ele sabe fazer o um cavanhaque! Oh meu Deus! Leon! Mostra a escopeta pra ele! Eu pegou hein! Pegou! Não, não adianta mentir! Pegou duas vezes ainda, hein! Errou! Rapaziada! O Leon tá ligado como faz a barba agora! Ele já tá ligado nos esquemas! Ó! Ó! ó oh, seu Loki, vem fazer barba, vem. Pô, é bom você tacar a farinha isso aí fora mesmo, seu Loki olha, <risos> ah! like tô nervoso hein, pelo amor de Deus, hein Bicho. o cara simplesmente fazedor de barba, cabanhaque, bigode e bigorna abriu um local aqui, se vocês não se importam vou tentar lembrar onde é que é, o cabanete tá um pouco apreensivo acabou deslocando-se do local Ih, você é, é. que tem que empurrar essa estátua do amor aqui? É, é. Ô Linho, até essas horas que você vai ter que empurrar essas do amor? Exatamente. Vale isso. Oh, já, tô, tô, uh -huh, tô lembrado desse código do. Uh não, -huh, hein? Beleza, simplesmente acho que temos que trocar de quadrado aqui. O Resident Evil é cheio de frescurinha de estátua. Ah. Oh meu Deus, até na hora das batalhas do amor, vale isso? Ué. Beleza, vamos continuar empurrando de boa. Oh, meu, vai bater no muro, hein? Ô oh, tá vendo o muro na sua frente, Leon? Tranquilo, ó. Agora a gente dá um empurrinho aqui. Vá! Tem que funcionar, tio. É meu Deus. Código de estátua com o Leon. Ó, ó, ó. Rapaziada, Resident Evil Maquiavérico, Maquiapsitéricos. Vamos estudar Resident Evil, pelo amor de Deus, hein? Investiga aí, nós. Tranquilo, agora simplesmente temos que apertar o Moneyvelson aqui, ó. Oh, que vai abrir a porta e deixar o Leon sair fora. Graças a Deus. Beleza, rapaziada. Tá rolando. Uma decidinha aqui com uma plantinha que o Leon... Oh, meu Deus, adora, hein? É isso aí. <risos> Vamos só dar uma olhada aqui e combinar o chamate, e Deixar o Leon profissional para essa batalha. Com licença. Rapaziada, estamos nos encaminhando para o último estágio da treta Psicodelson. Bagunça. Ó. Oh. Ah. O quê? <risos> oh. Que é oh, meu, vale. Ah. Oh, meu, ele cortou o pescoço do Leon. O lim... é, pro... é, é a prova de pescoçal, hein? <risos> Aposeada. Oh meu Deus, o cara já picou Eu, antes de começar a treta, já picou o Leon. Vale isso, oh meu Deus, aranha profissional da Umbrella. Ixi. E aí Leon, vai fazer o que agora? Vai tomar no caneco. Apaziada, sorte que tem mais uma plantinha aqui, oh meu Deus do céu. Beleza, escopreta uma. Carrega a escopreta, 20 tirinhos dentro dela. De boa. Tudo na tranquilidade. O quê? Oh meu Deus, vai pipi pipi. meu oh, Deus, vamos parar com esse negócio aí. É boa você deixar a a escopreta também pro o Leon. O QUÊ? Ô, oh, Liam! Ele tá com a bazuca? Ah! Pois é, pegou meio mei, mei no desguém, sorte que é a escopeta aqui atira pra todo lado. Ah! O QUÊ? Ô, oh, Não, Liam, não. Ô, oh, bom vamos prestar atenção na batalha aí, pelo amor de Deus. O que tem mais, tio? Ó, oh, tem altos campos minados aqui, hein? Vamos ficar hein? Vamos ficar em gelo. Rapaziada, é, vou ter que ir com calma aqui, hein? Analisar, cheirar o, o é território. Oh, é meu é Deus, é vale é isso. É... Responde, beleza. Claro! Olha, Leon, pera oh, aí! peraí! Rapaziada, oh, foi planejado isso. Tá vendo? não gostou, já usou o último spray. O quê? Oh. Onde é que é o negócio? Fazer a taxa... Ah. Ah. Rapaziada, o Caverninha chegou, o quê? O caverninha chegou no chefe somente com uma plantinha podre. Puta que pariu. Oh, meu Deus do céu, vai ter como passar assim, tio? Já tô todo suado, transpirado, homologramado e desconfigurado para essa treta, hein? Não tô curtindo. Oh, meu, plantinha. Retiro o que eu disse, rapaziada. Estou sentindo firme e forte. Ah? e mais munição de pistolador. Rapaziada, o que acontece? Deu munição pro pistolador? Como é que é? Tan? Como que é o tan, hein? Rapaziada, mudou a música hein, do nada. Rapaziada, tô me sentindo um pouquinho... É, um, um, um, um pouquinho seguro. Essa treta aqui, é, sabe como que é, né, tio? É, é meio do mal. É ó, pegamos a segunda, e A terceira agora tá com o Loki, a gente vai ter que derrotar o Loki. Peraí, tio, eu não falei não, eu tava brincando, Isso é legal, hein? Ó, ó. Rapaziada, o cara pra academia todo dia, tio, Rapaziada, tirou uma camiseta, hein? Aí ferrou, hein? O cara tira a camiseta, ele vira do mal, tio. Ó, o que eu disse? Pera aí, olha é atrapaça, hein? Ó, oh, mãozinha aleatórias. Oh, meu Deus, ele tá virando curumim grego. É. É, meu Deus, com espada. Oh. Oh. Pera aí, tio, não vale essa... O quê? Desviei, oh, tio, você tá forte, hein, Leon? Ó, oh, Leon, vai. Ó, oh, finca! fica nesse... Oh, rapaz, é três bombas. Vale isso, Leon? Oh meu Deus, tem tempo! Rapaziada, eu já tô no danger! Plantinha amarela, combina, é isso. Vira essa daqui, toma, bastante, tio. Até... Rapaziada, acabou as plantinhas. Ó, oh, é isso aí, rapaziada. Oh meu Deus! Calma aí, tio. calma aí. Dá espaço, tio, deixa eu sair daqui primeiro. Ele tá do lado. Oh meu Deus, fecha! Oh, ele fechou na minha cara, tio! E aí, deu. E agora, faz a curva, isso, rapaziada. Olha o Fusca, tio! Oh, ele, ele é rápido, hein? Oh, meu, ele tá correndo bem rápido Ô, oh, o oh, rodei, tio, rodei. e aí cadê você só logo ah, oh. seu joelho de oh. nossa dentro do seu zoinho. e aí ó oh, é joelho e zoinho, tio. Oh, meu Deus, é né? essa essa sequência ó oh, joelhinho Oh, meu zoinho. o que o que o que o que o que tão rápido não? Oh. Já morreu? que oh. não. não. Oh, que oh, oh. oh, oh, oh. Ah, né? Pois é, o cara defende. Você vai falar, é você tá ligado no Resident Evil. E o que que acontece? Eu... Cabecinha na sequência. Ô oh, meu Deus, mata muito rápido. Ah. É, oh! Ave Maria, meu. tá ficando doido. É, curti, hein, <risos> Curti demais. Bicha. Adorei, hein, oh, Vou falar a verdade. O Cabernet estava um pouco apreensivo. Esse cara é do mal, tatuado, cheio de... Ô meu Deus, e a porta não abre? Não. Ô, oh, e aí? Não. Pois é, a porta não... Não, não acabou a treta, não, tio. Não. Oh. E aí, tio? Fala pra mim onde é que é, Leon. Beleza, tem uma escadinha pra cima. Pera, será que eu vou lá pra cima, tio? Eu tô perdendo 1 minuto e 49, só isso? Ô, onde é que é esse local? Olha, eu tenho que matar de novo, hein? Beleza, vimos que essa parte aqui abriu. Vap! Tranquilo, o, o Leon tem um joelho profissional, né? Nós estamos ligados nisso. Tá. Beleza. Depois temos essa parte aqui que já vai dar direto pro outro lado. Depois tem a portinha pra colocar... É, uh, o, uh, uh, uh, uh, uh rapazinha, passando, oh meu Deus, deu um suatório, deu um palme top, um germ stop e altas paradas que fez o Caverninha ficar com o seu emocional para baixo, mas persistimos no ato e passamos, hein?